Olá, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia. Então já se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando mais vídeos como esse que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero falar sobre uma das principais causas do sofrimento humano, que é a necessidade de ter. Ultimamente eu venho escutando muitas histórias de pessoas que estão completamente tristes, que estão realmente reclamando muito da vida por ainda não terem aquilo que gostariam por não terem, principalmente, a quantidade de dinheiro que gostariam, por não terem um namorado uma namorada, ou por não terem um casamento feliz, ou por não terem um emprego dos sonhos, enfim, por não terem uma série de coisas. E quando a gente começa a entrar nesse processo de reclamação da falta do ter, a gente esquece do que é mais importante na vida, que é o ser. Na verdade, ser para ter. Quando nós somos, quando nós dedicamos o nosso tempo, quando nós nos esforçamos para sermos pessoas melhores, para adquirirmos novas habilidades, para, enfim, é, precisarmos, para, para conseguirmos mudar tudo que a gente precisa mudar na nossa vida, a gente finalmente consegue ter aquilo que a gente deseja. Então, talvez, eu quero que você se pergunte nesse momento, é, será que você está se esforçando, está se dedicando o suficiente para você ser uma pessoa melhor? Para você é, ser um marido melhor? Para você ser uma esposa melhor? Para você ser melhor é, no seu trabalho? Para você é, ser melhor é, naquilo que você faz, nas suas habilidades? Porque eu tenho certeza absoluta que tanto Deus quanto o Universo... Quanto seja lá o que for, existe uma regra que rege tudo isso. E essa regra é o seguinte, quando nós somos, nós temos. Então, reclamar daquilo que você não tem ainda, não vai fazer com que você ganhe isso, não vai fazer com que você receba isso na sua vida. É, primeiro, primeiro é preciso que você é, se, silencie a sua mente, que você entre num estado onde você possa refletir aquilo que está faltando para você ainda e quando você encontra aquilo que está faltando para você, quando você é, faz as suas ações, quando você move em direção a se tornar algo, aí você recebe a recompensa de ter algo que você deseja. Seja mais dinheiro, seja um carro, seja uma casa, seja um relacionamento bacana, seja aquilo que você quiser. Então é preciso primeiro ser para ter. Quando você foca em ser, quando você foca em se desenvolver, eh, as coisas simplesmente acontecem por consequência. E eu quero que você reflita nesse vídeo, será que você está mais reclamando ou será que você está mais se dedicando a ser, a ser uma pessoa melhor, a mudar, a usar o seu tempo para isso? Eu sei que quando às vezes a vida não está da forma como a gente gostaria, a vontade de reclamar é maior e a inércia bate, às vezes o desespero bate. Mas é justamente nesse momento que você precisa é, ter força de vontade, dominar sua mente, dominar suas ações para que você possa agir de uma forma correta, se transformar, se modificar, simplificar a vida e com isso você vai ter é, o que você merece, vai ter o retorno disso. Então seja primeiro e tenha depois, siga essa ordem, é, não, não reclame da vida. Seja primeiro e tenha depois, assim você vai é, conseguir viver uma vida mais leve e assim você vai conseguir viver uma vida muito, muito, muito melhor e vai receber as recompensas que você merece, beleza? Se você gostou dessa dica, comenta aqui embaixo, o seu comentário é muito importante, se inscreve também no canal, a sua inscrição é muito importante também para eu saber que o trabalho que eu estou fazendo aqui está ajudando de uma certa forma e se você gostou também compartilha com algum amigo, beleza? Esse foi mais um vídeo de psicologia, até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!